E jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Motor Vlog Belém. Não sei se esse vídeo vai dar certo. Eu não testei nada antes. Eu só fiz botar e sair para gravar. Não ajustei nem o ângulo da câmera. Vamos ver se, se funciona, se a gente dá a largura de funcionar de primeira. Tá uma tarde muito bonita. Estou indo na casa da minha namorada agora. E calma, vou explicar para vocês. Eu tinha comprado uma câmera nova. Essa Mikov aqui, né? Eu já tinha ela um tempo atrás, só que, como eu expliquei em outros vídeos, essa câmera aqui ela era muito boa. E eu fui tentar fazer uma time lapse maluca com ela, deixei ela pendurada na ventosa do violão. E aí eu fui tomar água. Quando eu voltei, a câmera tinha caído no chão, ela estava sem o case, a espátula folante para um lado, carro de memória para o outro, bateria para o outro também. Aí, ou seja eu perdi a câmera aí eu comprei sobrou um dinheirinho agora aí eu comprei os meus pontos na best, me best, troquei pulo, e vamos ver se se eu consigo voltar de novo ter duas câmeras fazer uns vídeos mais dinâmicos para vocês eu tô com umvas de iSoft agora só vai depender do áudio da câmera se vai sair ou não né porque eu não testei o microfone da, da SJ estava saindo normal ou não é, não reparo na camisa, tá? não estava não, não muito afim de passar a roupa então saí assim mesmo, roupa amarrotada depois eu vou ter que voltar em casa para trocar de roupa mesmo, está gravando ainda? tá gravando então vamos ver se dá tudo certo nesse vídeo aí eu nessa nesse nessa cov aqui na, na câmera do queixo eu estou usando o cartão de memória classe 10 e aqui na, na SJ4000 estou usando um cartão de memória classe 6 Essa, a SJ ela até aguenta uns, uns cartões mais inferiores mas desde que, desde que seja originais né? já é M-COV não, tem que ser classe 10 para cima assim. não sei se tem acima de classe 10, mas tem só que esse aqui é o Ultra bom mesmo é o Extreme. E como hoje o trânsito está mais tranquilo, aí dá para gravar um do Alcântico. Já é sábado tarde, de tarde, né? são agora 15 para as 5 da tarde. Eu vou lá ver minha querida Amada, depois que chegou do hospital, né, depois do acidente todo aí. Pra quem não sabe, a gente tem uma PCX, né? E a minha sogra foi sendo a PCX, assim, houve um acidente, caiu com a moto. Na queda, coisa boba, cara, na queda quebrou o braço, fratura exposta, foi perto da casa sim tiveram que ir para o hospital e se recuperar uns dias lá E como a, a, o quarto só era quarto feminino, então só podia ficar mulher, ela era a única mulher que podia ficar, Então, ficou lá todos os dias no hospital, praticamente uma semana Ontem tiveram alta né, na sexta-feira de noite eu não consegui ir lá com elas. Mas vai cara. Mas agora eu tô indo lá. Dá um abraço nela com grande saudade. E depois eu falo um, faço um vídeo melhor sobre isso, especificamente sobre isso, foi o que eu fico com nos detalhes. E assim vai, eu, cara. Já está se formando a segunda chuva de novo. É isso. Bora cachorro, tu faz ou tu vos? Vos. E é isso, foi uma, um pior dia da minha vida sim. Espero nunca mais ter que passar por isso. Mas depois eu gravo um vídeo melhor para vocês falando tudo o que aconteceu na íntegra, sem esconder nada. Todo, todos os detalhes para quem for curioso aí. E para quem se preocupa com a gente, né? De certa forma, acho que é inevitável a gente criar esse vínculo assim de, de carinho entre os outros, né? Que possa ser o. Um dos youtubers favoritos para algumas pessoas Espero que da maioria dos meus inscritos E isso... É, faz parte também contar para vocês né? Não, não dá assim, é só para citar e depois nos explicar o que aconteceu Uma você de curiosidade e preocupação Então é isso gente Eu Vou encerrando o vídeo aqui Até o próximo, certo? Valeu, fui!